Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Como vocês podem ver, hoje estamos no segundo episódio com a Literatura Revisão Bibliográfica Viva, o professor Assaf Neto, o monstro da matemática financeira. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Na verdade, estamos no mesmo dia, mas tem que falar que é outro dia. É bom, eu vou... Tá bom. Muita alegria, é muito prazer estar aqui. Eu gosto muito dessa atividade e gosto muito do seu canal. Uhum. Apesar do canal do Haroldo ser melhor, mas o seu é excelente. Puta que pariu. Depois dessa toca a vinheta, Haroldo, vai cagar você. <risos> 好 oh. <laughs> O vamos falar no vídeo de hoje, pessoal? Se você assistiu o primeiro vídeo, então espero que tenha assistido, se não volta lá, senão você não vai entender muita coisa. Nós vamos falar hoje sobre o SPC. O que é o SPC, professor? O que é outro sistema de amortização? Os sistemas de amortizações, como nós tínhamos conversado, existem alguns tipos. Os dois mais usados, os dois mais, digamos, adotados na prática, é o sistema de amortização constante, que nós falamos na primeira parte, e o sistema de prestação constante. Quer dizer, num, o conceito é que a amortização seja sempre igual. E no outro, o conceito é que a prestação seja sempre igual. Eu gostaria só de deixar bem claro a todos que esse sistema de prestação constante, ele é muito conhecido pelo sistema de amortização francês por ter sido durante, muito, no, no passado, a, a, adotado na literatura técnica de finanças da França. Então, é por isso que ele é conhecido como sistema de amortização francês. Porém, nós preferimos, uma questão só de preferência pessoal, muitos aqui, não somente eu, chamá-lo de sistema de prestação constante, porque o próprio nome, sistema de prestação constante, já define qual é o formato desse sistema. Então, sistema de prestação constante é o SPC. Para você que está acostumado com o SPC não é o nosso caso, certo, meu caro? Tá. Então, beleza, volta lá, toca para a planilha para a gente começar a fazer o exercício. Sim, tá. Então, aí, moçada, se vocês notarem, né? SPC, então, notem que eu já deixei preenchido as informações ali, o cálculo da taxa de juros. Se você não sabe como eu cheguei, larga a mão de ser preguiçoso e volta no vídeo anterior e assiste lá para você entender como é que a gente calcula ali o negócio, como é que chama de raização? É, raiz... raização e... Raiz. e exponencialmente. Não consigo Expone... nem falar. Exponenciação e radiciação. É ter a raiz quadrada ou elevar um expoente. Pronto. A agronomia é muito mais fácil. Bom, vamos lá. Qual que é a diferença, então, professor, no Excel, para a gente calcular este fluxo? No primeiro exercício, a gente começou calculando qual seria a amortização, que é a amortização constante. Perfeito. Nesse caso, a prestação ela vai ser constante. É, então, aí a gente tem que calcular. É primeira professor. coisa, calcula a prestação para depois calcular as outras partes. Então, dá agora um briefing como é que eu calculo a prestação, porque a fórmula aqui, eu vou falar para você, vai ficar bonita, hein? É, o valor da prestação é um processo de formação exponencial. Nós temos que pegar o valor de cada... Parcela que você vai pagar como prestação e trazer a uma taxa, cada uma dessas parcelas, a valor presente. De maneira que você, que o valor da prestação a valor presente de cada uma delas, seja igual ao valor do financiamento. Está complicado, eu sei, mas a formulação é exatamente isto. Qual é o valor da prestação que é atualizado pela taxa de juros de 14,02% ao semestre, ele me calcula o valor do financiamento de 100 mil. Para fazer isso, nós usamos normalmente alguns recursos, ou planilhas Excel ou uma calculadora financeira tipo de uma HP 12C. Então essa é os recursos que a gente usa. Fazer isso na mão é demorado, é incerto e algumas vezes quase que impossível de ser feito. A fórmula, a fórmula disto. Então eu acho melhor a gente usar o Excel e temos o valor da prestação. Oh, o cara já é no Excel, imagina na mão, professor, pelo amor de Deus. Bom, então quem, qual que é a referência que nós vamos utilizar? Novamente aqui, o livro do professor de matemática financeira, ok? E eu vou acionar aqui, ó, o, olha a minha cola maravilhosa, o Haroldo, ele vem de tablet gravador, já viu? Eu também estou com o meu tablet aqui, ó. Nós vamos acionar aqui, o capítulo 6, página 146, o item 6.11 para tentar colocar aqui o, o que o professor fez. Então como é que fica essa fórmula? Olha só que maravilha. Novamente, você vai pegar a taxa de juros. O que, que é o B6 aqui? É a taxa de juros no semestre, certo professor? Perfeito. Vou adicionar 1 um a esta taxa de juros, então 114,02. Perfeito. Vou colocar ela dentro do parênteses, olha só que maravilha, e vou elevá-la, como é que é o elevar? É o chapeuzinho ou o assento circunflexo. E vou elevar ela a menos B4. O que, que é o B4? Que é o número de prestações. Por que que eu elevo a menos B4? Para trazer ela. É porque quando você fez um fluxo de, de prestações trazido da valor presente, você vai perceber que aquele fluxo equivale a uma fórmula da soma de uma progressão geométrica. Aí eu pego o primeiro termo, eu pego o último termo, a razão desse fluxo e substituo na fórmula da progressão geométrica. Promovendo todas as simplificações, eu chego que essa expressão seria 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. Esse é o final da dedução matemática dessa forma. Por isso que a gente põe o um menos aí. Tá? eu e o Otávio aqui só admirando e tentando pegar o raciocínio. Bom, continuando a fórmula aqui, ó, eu tenho aqui, ó, aí eu vou ter que fazer 1 um menos tudo isso daqui que eu calculei e vou jogar dentro de um parênteses. Vamos ver o número que vai aparecer aqui, ver se vai dar certo. Tá aí, 73,07%. A maravilha é que isso aí tá em, em decimal. E tudo isso daqui eu tenho que dividir por B6, novamente, que é a taxa de juros no semestre, vamos ver o que, que vai aparecer. 521%. Agora, será que deu certo? Não. E a disso, eu tenho que colocar tudo isso dentro de um parênteses. Olha lá que explicação maravilhosa essa que tá minha, tá? E eu tenho que dividir o B1, que é o valor do empréstimo, dividido por tudo isso daqui. Vai dar esse valor que eu vou colocar aqui apenas em decimal para bater. Olha lá que maravilha, apareceu o valor de 19.184. Deixa eu ver aqui na minha cola se bateu com o valor. Bateu aqui, senhor. Esse aqui é meu. É, o livro acertou. O livro acertou. Então o que que é isso, moçada? Depois de toda essa ladainha aqui que foi um tanto difícil pra explicar, na verdade eu só repliquei a fórmula que está no livro, hein? Não entendi nada. Esse aqui é o valor da parcela que o camarada vai pagar. Agora eu faço eu um parênteses. Isso não é tão complicado quanto aparenta ser. Se vocês olharem depois, tiverem oportunidade, um convite que eu faço, leia um livro, ou esse, você preferir um ou outro. Não, esse aqui, né, professor? Já Aí tá tudo detalhado como é que é. Existe um raciocínio lógico nisso montado aqui dentro. É absolutamente impossível se falar isso sem pegar um número e escrever para vocês. Mas não se assuste com o tamanho da fórmula, nem nada. São coisas simples, perfeitamente possíveis de ser entendida. Posso fazer um remeleixo aqui agora? Pois mesmo. O Excel, ele já disponibiliza essa é, fórmula é, é, pronta, é, é, é, que é o é. nosso querido PGTO. tão famoso PGTO que a gente tem. Então, olha lá que legal. O PGTO é o pagamento que ele vai pegar um determinado valor de empréstimo e vai colocar como se fossem parcelas fixas. Certo, meu pois caro sim. Otávio? Mas lógico, você ficar entendendo, né, aplicando sua fórmula sem saber o que ela faz... Fica adestrado. Você fica, né... Adestrado. Mecânicão. É melhor pegar a fórmula, tem a ciência. Mas saiba o que que ela faz Exatamente. em que isso. o professor colocou. Então, vamos fazer só pro PGTO para ver se o nosso raciocínio ali tá certo. Eu vou pegar a minha taxa de juros, que é o primeiro argumento da fórmula. O número de períodos que eu vou pagar, então, aqui o período são 10 prestações. O valor que eu vou emprestar, que é o VP, valor isso. presente da minha dívida que está aqui na célula, B1. Ponto é o VF. O que é o VF, professor? É o valor final? É o valor futuro, valor final, o montante. No caso aqui nós não temos. Não tem montante. Não, não é. tem montante. Você está querendo calcular isso. Então, ponto e vírgula, eu pulo ele. E aqui o tipo, o que é? O fim, período, começo, período fim que do período. Período. Porque você pode pagar Quando você pegou o financiamento, eu peguei um financiamento hoje, pagar em 15 prestações mensais, por exemplo, a primeira prestação eu pago ao final do mês, por isso que é final. Às vezes você entra numa loja, fala, não, eu faço em três vezes para o senhor, Essa me, eu, um mais dois, então não é verdade, o primeiro pagamento não é no fim do mês, o primeiro pagamento é no ato, é entrada, então por isso que a, os financiamentos não tem entrada, geralmente você paga ao final do mês. Então, é, ou eu coloco o zero, que é no fim do o período ou eu deixo sem nada. Isso. É isso? Então, só vou fechar aqui para a gente calcular. Enter. Olha ah lá. Apareceu o valor de menos 19.184. Por que, que é menos, Otávio? Porque é prestação, é pagamento. Ah, mas não quero que isso seja o meu fluxo como menos. Multiplica por menos um, faz o que você quiser. O importante é, funcionou a fórmula. Perfeito. Beleza? Se eu mexer aqui em qualquer valor, vou mexer na taxa de juros aqui, vou colocar 15. O valor, ele tem que bater exatamente igual, senão nós fizemos tudo errado. Tá Perfeito. bom? Então, aqui nós temos a fórmula pronta dentro do Excel, que é o PGTO. E aqui nós temos toda a dedução matemática Dentro disso. E aí, moçada, para você que não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo assistir. Como eu tenho a possibilidade ali de carência na minha prestação, eu vou colocar aquele C antes, maravilhoso, né, para que o valor apareça ou não. Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha que bonito que vai ficar agora, Otávio, você que gosta daquelas fórmulas complexas. Então, vamos lá. C e se, cadê a minha a lógica aqui? Se o meu período for maior que a minha carência, então esse é o primeiro a primeira lógica dentro do meu argumento. E o meu período for menor igual ao o número de prestações B4 mais o B7 que é a carência, olha que maravilha de fórmula, tá? Então, eu vou proceder com a realização da minha prestação. Se não, isso aqui é zero, fecha o parênteses e corre pro abraço. Eu acho que eu errei um, um coisa, cara, fiz cagada para variar, né? Vamos ver aqui. Onde que tá? Tá faltando um parênteses a... Não fechei o parênteses do E. Então, presta atenção aí, ô Zerati, na edição. Tá vendo aqui depois do B7, ó? Tem que fechar o parênteses depois do E, senão vai dar cagadita. Então, fechei ali o E se isso aqui, se o E que eu coloquei for verdadeiro, então você vai fazer o teste. Se não, você zera essa situação. Agora sim, por que, que deu zero? Porque você não tem pagamento no ano zero. Se eu arrastar isso aqui, olha lá que maravilha. Deu errado. Por que, que deu errado? Porque o animal esqueceu de travar. Esqueci de travar quem, Otávio? Vamos procurar. Eu esqueci de travar aqui. ó. O B6 é nessas horas que os caras me zoam, professor. Porque eu erro também. Aqui, ó. olha lá que maravilha. Aê, molecada. Então, o que aconteceu, né, professor? Olha lá o valor constante de 19.184, de 1 até 10. Se eu jogar uma carência aqui ó, de 5 anos, ele vai deslocar o meu fluxo para frente. Perfeito. Então, beleza, nós já calculamos a prestação. O que, que eu tenho que calcular agora, professor, depois da prestação? Você começa sempre, a primeira coluna, no sistema de prestação constante, ou sistema francês, você começa sempre pela prestação. Depois que você calculou a prestação, você monta a, a coluna dos juros. A taxa de juros é 14,02% ao semestre, e você incide sempre sobre o saldo devedor. Então, vamos colocar lá 14,02% sobre 100 mil, que era no momento zero, você está devendo 100 mil. Então aqui, ó no saldo devedor... Isso, anterior, imediatamente anterior. Tá, então eu começo devendo 100. Você começa devendo 100. E depois, o que, que é? É o saldo devedor... Aí, aí, me... aí eu não tenho ainda, eu tenho que calcular os o juros. juros. Tá? Ah, então beleza. Então os juros no primeiro ano é zero. É zero, você não vai pagar nada. Eu recebi 100 mil hoje. O primeiro pagamento meu é o final de um período. Esse período, no, exe... no exemplo, é um semestre. Então no final de um semestre eu vou pagar 14% de juros. então Vamos lá. Então é 14% sobre o saldo anterior. Então, é o 100 pau e vezes... 14,2%. Então, vou pagar aqui 14 mil reais de juros. Posso arrastar isso aqui? Pode, pode Sim, arrastar. Senhor. Você vai pagar todos esses juros. Vai dar zero aqui porque a gente não tem nenhum valor do saldo devedor, devedor para frente. Baixo. A hora que isso for calculado, Aparece a planilha vai... Já que você tem a prestação, lembra-se que prestação é a soma da amortização mais os juros. Eu tenho a prestação e tenho juros. Se eu tirar os juros da prestação, eu tenho a amortização. Então, o que, que é isso aqui? Ó? É o que eu vou pagar de prestação menos o meu juros é efetivamente quanto que eu vou abater Isso, da minha dívida. principal da sua dívida. Olha lá que maravilha! Então, então é só Repara bem uma coisa: você está pagando uma prestação de 19.184, desses 19.184, mil são juros, porque eu fiquei um semestre devendo 100 mil reais, então eu estou pagando juros de um semestre de empréstimo e o que faltar para 19, que seriam 5.166, é o principal da dívida. Então, o saldo devedor seria o que agora? Os 100 mil que eu peguei emprestado, menos o primeiro amortização, que é de 5.166. Você tá vendo que a planilha está toda cagada, agora nós vamos ver se ela funcionou, se a gente colocar a fórmula, eu arrastar, vamos ver se vai ou se eu fiz algum errinho. Não, eu fiz alguma cagada para variar. O que que eu fiz aqui? É porque os juros... Aqui, professor. A gente volta inteira. Ó, então se você chegou nesse início, o que que o animal do botão ele esqueceu de fazer? Tá vendo ali o cálculo dos juros? Nós estamos aplicando o 14. ,02. A taxa de juros não é sempre constante? Então tem que fixar a célula, né, Botão? Pelo amor de Deus, ó. Fixa a célula B6, arrasta e vou arrastar a fórmula corrigida. Olha lá, agora sim que maravilha, né? Aí fica bonito, tá? <risos> Se você não tem experiência, é dois anos pra achar só por causa de um cifrão. Então agora vamos explicar o que, que aconteceu, né, professor? Aqui eu tenho o saldo devedor, yes. juros, prestação e amortização. Então yes. notem que a sua amortização agora ela vem subindo. Parece muito bem. Porque o seu juros ele vem caindo, mas a sua prestação é feita. É fixo. é fixo. É ao contrário do sistema de amortização constante. Esse é o sistema de francês, o sistema da prestação constante. Você está pagando cada vez menos juros porque você está amortizando a sua dívida e o seu saldo devedor, consequentemente, ele é decrescente. Então, assim, no nosso dia a dia, meu caro Otávio, esse sistema de prestação constante é onde ele é mais comum. O saque é mais comum em financiamento imobiliário. E esse aqui, por exemplo, financiamento de veículo. Bens de consumo de uma maneira geral, financiamento uma televisão, um, um bem de consumo, um computador, esse assim, é e para bens de consumo, veículos e outros tipos mais de bens de consumo. Normalmente você vai num, numa financeira e fala: eu preciso de um dinheirinho para comprar isso ou aquilo, vou pagar em 10, 8, 6, 20 ou 30 vezes. Normalmente ele te dá o um valor de uma única prestação, um único valor. O né, que você vai pagar? Vai pagar 15 prestações de tantos mil reais por mês. Então você está no conceito do sistema francês ou sistema de prestação constante. É exatamente este. Muito bom. E lógico, né, a gente está falando tudo isso. Na verdade, pode até cortar para a gente fazer o um encerramento. O que, que vai acontecer agora, professor? Por que, que nós queremos dar essa conscientização? Porque no final, o camarada vai lá, a única coisa que ele olha o que que é o valor, que é. Quanto é o valor, valor da parte? Isso é fúmulo, tem que entender o que está por trás, certo? É. Então, moçada, eu faço a seguinte pergunta. Qual compensa mais? O sistema de amortização constante ou o sistema de prestação constante? O sistema de amortização constante, na hora que você comparar os dois, você vai ver que ele tem menos juros do que o primeiro no total. A segunda coisa, você percebe que o meu desembolso no sistema de prestação é constante. No sistema de amortização, meu desembolso final, ele é a prestação, ele é decrescente. Eu tenho que entender qual dos dois se ajusta melhor ao meu fluxo de caixa. Então vamos fazer o seguinte, né? O que o professor está fazendo aqui nós vamos ilustrar, mas não vai ser nesse vídeo, que senão ele vai dar uma hora de duração. Muito obrigado. Toda essa ladainha que o professor falou aqui da gente comparar um com o outro é o que nós vamos fazer no próximo vídeo, beleza? O senhor quer mandar algum recado para sua neta, para quem o senhor quiser? Não, eu fico uh, incentivado. Incentivando cada vez mais quem assiste esse delicioso espaço de aqui, que vocês entendam essas técnicas, porque normalmente as pessoas vão no mercado financeiro e a maioria não entende do custo, da rentabilidade de uma aplicação, e as decisões nem sempre são tomadas de maneira correta. Então é meu desejo, é meus votos, que todos nós possamos crescer com essa conversa aqui. Então, resumindo, entenda o SPC para não entrar na SPC, certo, meu filho? Um abraço. Beijo, Otávio, por você que tá aí só dando risada atrás. A Juliana me abandonou hoje. Que bacana, muito bacana o negócio de vocês aí. Eu, eu nunca tinha visto isso.